Não, tudo bem? Pronto. Vamos lá? Ana Clara, se, se tudo bem, bom dia, gente. Tudo bom, Ana Clara? Se quiser soltar, já podemos. Foi. Olá, bom dia a todas e a todos. Nessa segunda-feira, a gente começa a falar sobre o gestor educacional como articulador de diferentes públicos. E para falar sobre esse tema, a gente traz uma convidada super especial, que é a Márcia Bernardes. A Márcia é formada em Letras e Pedagogia, possui especialização em Psicopedagogia, Supervisão Escolar, Gestão na Educação Infantil e em Especialização em Alfabetização. A Márcia é diretora de escola efetiva da Rede Municipal de Ensino de Atibaia, mas atua como dirigente municipal de educação no município há quase oito anos e, além disso, é presidente da em São Paulo entre várias outras credenciais. Márcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Carol. Muito obrigada. Quero aqui dar as boas-vindas a todos que estão inscritos aí nessa videoconferência, nesse webinar. Uma alegria muito grande uma honra estar participando junto com vocês aí do PVE e do Instituto Votorantim. Espero poder contribuir aí Obrigada. nesta manhã com todos os gestores. Obrigada, Márcia. E para complementar a nossa conversa, a gente tem o Carlos Sanches, que é curador dos temas das videoconferências que a gente tem oferecido aqui, consultor educacional do Instituto Votorantim, e é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná, membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Carlos foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a campanha e o desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. Carlos, seja bem-vindo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom dia, Carol, bom dia a todos, bom dia, Márcia, que bom que você pôde participar conosco, tenho certeza que vai ser um dia e uma conversa muito boa aqui. Que legal, vamos começar bem a semana. Bacana, tá pode começar, Márcia, seja bem-vinda. Bom, falar desse tema, né, o papel do gestor educacional como articulador de diferentes públicos. É, essa sempre foi uma atuação é, do gestor municipal, do gestor educacional, frente à educação. No entanto, nos dias de hoje, nós estamos, né, diante dessa situação, desse cenário, é, devido aí ao Covid-19, mais do que nunca nós estamos comprovando e ressaltando aí a importância do papel do gestor educacional frente aí diversas demandas, né? Diversos setores públicos e muitas vezes nós nos preocupamos porque as demandas são enormes. Nós sabemos que no dia a dia, naturalmente, né? Um dia normal de dia de, de letivo, né? Sem nenhum problema de pandemia, as demandas já são enormes. É, agora mediante né, diante essa situação, a gente vem é, percebendo a importância da articulação com outros setores. Eu vou dar um exemplo simples. Assim que foi anunciada a suspensão de aulas, né, a primeira é, preocupação que veio a, a nossas mentes e agora, vamos fechar a escola, não vamos fechar a escola, o que nós vamos fazer com os funcionários, e aí entra a questão de RH, e aí tem os contratos com as empresas, empresa de limpeza, empresa de merenda, então são várias questões, são várias implicações que o um gestor educacional precisa dar conta. E tem hora que a gente fala, meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso? Porque muitas vezes, né, e não muitas vezes, a maioria das vezes, e deve ser assim, o foco do gestor educacional é a aprendizagem dos nossos alunos. O nosso foco é o pedagógico. E quando a gente se vê diante dessa situação, onde o pedagógico ele acaba sendo aí, é, um, segundo, né, um segundo momento para que a gente possa dar conta de todas as outras questões e nos vemos, né, nos deparamos com tudo isso é, é muito comum o gestor educacional se perguntar, será que eu vou dar conta? E aí, nesse momento, a importância da integração de todos os outros setores da prefeitura. Então, isso eu tenho batido muito nessa tecla. Uma das questões que, eu acredito, tirou o sono de muitos secretários, de muitos dirigentes, foi a questão da merenda escolar. É, nós vamos dar merenda para os alunos, não vamos dar merenda, como que funciona, quem tem direito a receber merenda, quem não tem direito. E aí, nesse momento, a parceria com a Secretaria de Assistência Social é fundamental, porque, primeiro, nós temos que tomar a decisão. Tem recursos para dar merenda para todos, não tem recurso, como que nós vamos fazer? E aí entra também né, a Secretaria de Planejamento, de Finanças, do Tesouro, para a gente poder estar tá avaliando tudo isso. Então, assim, é, eu quis fazer aí um panorama muito geral, muito rápido, dessas implicações que acabam caindo no colo do gestor e acabam tirando as nossas noites de sono. E eu quero deixar muito claro, nós não somos super-heróis, nós não somos mulheres maravilhas e nós vamos dar conta de tudo isso. Então, nós precisamos, sim, é, sentar com os outros setores e dizer, eu preciso da ajuda de vocês. Essa semana, por exemplo, é, nós estamos retomando, né, as escolas aqui em Atibaia estavam de férias, nós antecipamos, assim como a maioria das redes é, também fez. E agora nós estamos retomando gradativamente os funcionários para as escolas, aqueles que não são do grupo de risco, para poder fazer atendimento às escolas. E vem a preocupação. E agora, quais são os equipamentos de proteção individual que eu preciso dar para esses, esses funcionários? Eu não sou da área de segurança do trabalho, não sou da área da saúde, mas eu sei que eu preciso oferecer algum tipo de equipamento para esse meu funcionário. Então, mais, mais uma vez, vamos recorrer a outros setores da prefeitura. Vamos pedir ajuda aí para a Secretaria de Recursos Humanos, que dentro deve ter uma secreta, um departamento de segurança do trabalho. Enfim, então assim, são muitas implicações que cabem ao gestor educacional tomar conta e nesse momento o gestor precisa ter muita tranquilidade, serenidade, eu tenho dito muito isso, a gente não pode é, se desesperar, é momento sim de desespero, tem hora que dá vontade de sair correndo e largar tudo, mas a gente precisa respirar fundo e olhar no entorno, quais são os setores, quais são os equipamentos da prefeitura ou mesmo um terceiro setor, uma entidade, uma ONG que possa estar junto conosco para minimizar, né, para tornar um pouco mais leve esse fardo, para que nós possamos dividir esse fardo. Se me permite, então vamos lá, eu postei algumas coisas que eu acho importante pela experiência acumulada ao longo de quase oito anos, pela experiência à frente da Undime São Paulo, a participação é, na Undime Nacional. E quero deixar aqui, né, quero já lembrar, Carol, que nessa conversa de hoje, a Márcia se dispôs a possibilidade de a gente ter uma conversa bem solta, bem tranquila. Então, quem tiver, quiser conversar, interagir desde já, por favor, pode fazer atrás do chat. Mas eu, eu contei algumas coisas, Márcia, e eu gostaria, se você pudesse falar um pouco, sobre os cuidados que o gestor de educação tem que ter neste momento, eu fiz uma listinha de um monte de coisa aqui, vou começar com o um primeiro, em relação àquela questão de que a educação sempre é vista como a prima rica, e lá tem tudo, lá tem o um almoxarifado melhor estruturado, lá tem um estoque de produtos mais bem organizado, com maior volume, e aí, no momento como esse, realmente há uma pressão muito grande dentro da prefeitura. Quais são os cuidados, Márcia, que o gestor de educação deve ter nesse momento, em virtude de, frente a uma demanda apresentada pelo prefeito e por outras áreas, em fazer algum empréstimo, alguma sessão de algum material, quais cuidados você recomenda para o gestor nesse momento? É, esse é um, um apontamento muito importante, porque isso acontece sim, né? é muito comum, ah, vamos ver com a educação. Isso no dia a dia já é muito recorrente. E principalmente nesse momento agora. Então, a minha orientação é que os gestores educacionais tenham sempre a legislação em mãos. Né? Isso tem que ficar muito claro. Né? Então, assim, isso vai... É, esse empréstimo, esse recurso que eu vou estar tá destinando será aplicado a, a algum tipo de de atividade que esteja relacionado aos alunos na rede municipal. Então, tudo isso tem que ficar muito claro, porque a gente tem, claro, essa, essa intenção, essa vontade de ajudar, principalmente a gente né, acompanhando e vendo a situação atual, mas, no entanto, nós temos também as implicações jurídicas, e isso tem que ficar muito claro porque hoje o Tribunal de Contas, a gente tem visto que eles não têm se posicionado muito, inclusive eu já cheguei até a entrar em contato com o Tribunal de Contas, pedir orientação e o Tribunal simplesmente é, disse, olha, no momento nós não podemos dar nenhuma orientação, façam que vocês é, acreditam que está dentro da legislação e depois nós vamos analisar. Então essa é uma preocupação muito grande, porque no momento o Tribunal não está se posicionando, e aí, na sequência, virá, é, virão né, as cobranças, as auditorias. Então, a preocupação do gestor educacional continua sendo agir de acordo com a legislação. Então, assim, olhar as, as questões de Fundeb, LDB, o que pode o que não pode ser gasto, é, o QES, o salário educação. Então, não é porque nós estamos aí, no, nesse período de pandemia, né? E existe aí, ah, porque agora pode ter dispensa de, de licitação, porque agora tem o decreto de calamidade. Isso não quer dizer que os recursos da educação podem ser destinados a outras secretarias, a outros departamentos. Né? Então, isso é muito importante deixar claro uma forma aí de vocês, enquanto gestores educacionais, se resguardarem nesse sentido. Um exemplo disso é a questão da cesta básica, né? que foi muito discutido ah, vamos usar recurso do Penai, não vamos usar recurso do Penai até que é, saiu a legislação nacional dizendo que poderia usar né, nesse período. Então, é muito importante deixar claro que precisou de uma nova medida provisória, de uma nova legislação para alterar o formato de entrega da merenda, porque até então a merenda dentro do Penai é a entrega em dias letivos. Então, é, isso é um exemplo de que, para que a gente faça alguma alteração, é necessário que tenha uma nova legislação que nos ampare. Então, nesse momento, a merenda. A merenda pode ser entregue através de gêneros para os alunos, mesmo não estando aí em dias letivos. Mas, para isso, teve que existir uma legislação que desse esse ampare. Então, isso é muito importante, Carlos, deixar aí esse... Né, esse, esse, essa dica, essa orientação aos gestores, esse alerta, porque a, depois a, a fiscalização vem, e além disso, quando retomarmos as aulas, nós vamos retomar com tudo, e aí vem merenda, e aí vem transporte, e como que nós vamos fazer? Se o recurso foi gasto, ou se foi destinado para um outro setor, né? Então, temos essas duas preocupações, a questão da legislação, a questão jurídica dos gastos com os recursos da educação e depois, quando retornar às aulas, eu terei esse recurso? Lembrando que a arrecadação dos municípios provavelmente irá cair bastante e aí nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido. Acho que é isso, Carlos. Bacana. Eu queria aproveitar rapidamente, Márcia, esse momento para pedir para fazer a primeira enquete. Na verdade, a gente tem alguns momentos de interação com o público e a gente faz uma primeira pergunta e depois a gente discute sobre esses resultados. Então, eu queria pedir para a Ana Clara soltar a primeira pergunta. E assim, olha, quais são os principais desafios dos gestores educacionais como articuladores? E aí a gente pede para vocês fazerem uma escolha entre essas opções e aí mais adiante a gente volta então com os resultados e discute sobre eles. Bom, seguimos. É, Márcia, então vamos lá. Vamos vamos conduzir da conversa aqui. Aí, Márcia, eu sei que isso não acontece em nenhuma cidade do Brasil. Eu sonhei à noite, sabe? Isso eu tenho certeza que não aconteceu em nenhum lugar do Brasil. Mas vai que eu sou secretário de saúde, cheguei lá, Márcia, tudo hipotético, né? A Márcia, secretária de Educação, e eu falo, Márcia, eu tenho aqui um problema com as minhas ambulâncias, eu preciso pôr minhas ambulâncias para rodar. Porém, até comprar combustível vai demorar quatro ou cinco dias, e eu estou sabendo que você tem uma cota de combustível. Márcia, que cuidados o secretário de Educação deve proceder nesse sentido para evitar que isso cause problema futuro? É, o cuidado é justamente esse mesmo, né? porque nós sabemos que o recurso da educação ele é destinado apenas para a educação. Né? Então, é, a minha orientação é que isso seja, é, que isso aconteça em último caso. né? E se porventura acontecer e que, e que se não tiver outro jeito, porque a gente sabe que tem hora que ah, precisa salvar vidas, não está sendo né, usado o combustível da, da educação, porque as aulas estão suspensas, que isso seja é, de imediato retornado à, à educação. Né? Se for realmente uma questão, olha, são dois dias, três dias, né? que isso seja acordado e que isso retorne à educação quanto antes, de preferência aí na mesma semana, para que não haja aí essa, essa saída é, do dos recursos das fichas da educação é, no término do mês. Então, é, que isso aconteça se não tiver outra saída mesmo, é, mas que isso seja retornado, seja reposto aí na ficha da educação é, de forma imediata. E lembrando, né, Marcia, você citou há pouco, e mais do que nunca, é, é extremamente importante que nesse momento a gente tenha os artigos 70 e 71 da LDB bastante fáceis, é um manuseio bastante fácil e, se possível, que isso a gente tenha até como disponibilizar para o prefeito e para outras autoridades aí da administração municipal. O artigo 70 listando todos os itens em que nós podemos investir, como a Márcia falou, os recursos dos 25%, da conta MDL, conta 25%, do Fundeb, do salário-educação, a ah, exceção que não pode pagar salário e todo mundo sabe disso, né? com o dinheiro do salário-educação. Mas também o artigo 71 da LDB, com tudo que não pode utilizar, né, Márcia? Eu sempre brinco que é legal a gente fazer dois quadros. A gente coloca de um lado, da, atrás da, da mesa da gente, um quadro com o artigo 70 da LDB e do outro lado o artigo 71. Quando as pessoas vierem pedir, a gente fala, olha, lê a lei o que eu posso, lê o que eu não posso, fica mais fácil, né, Márcia Porque certamente nesse momento a situação está difícil em cada município. Imagino que não está fácil, né, Márcia É, com certeza. Isso tem que deixar muito claro, porque quem vai responder depois é o ordenador de despesa, que é o secretário de educação. Isso é muito importante. né? Hoje, a maioria dos secretários é ordenador de despesa, o Fundeb hoje, quem responde é o secretário de educação, mesmo que ele não seja ordenador de despesas, os recursos da educação é, são respondidos pelo secretário de educação, então isso é muito importante. Né? E eu tenho certeza que, é, eu acredito muito que se existem né, essas legislações, é justamente porque sempre houve abuso. Né? Então, é, nós sabemos que os recursos da educação já são escassos Para tudo que nós fazemos né? Existe muito, falar ah, a educação é a prima rica Mas nós temos recursos porque são necessários E ainda nós precisaríamos ter mais recursos Se nós uma educação de qualidade, nós temos que exigir ainda mais Então, gestor consciente, até o perfeito, né? consciente ele vai investir, inclusive, até mais na educação Porque ele sabe que o investimento é, é o melhor caminho para a educação Então, nesse momento, é um momento onde está todo mundo sensibilizado Todos querem ajudar Mas vamos ver o que, que a educação pode fazer nesse momento O que, que a educação pode mobilizar para ajudar Desde que não haja implicações jurídicas, Desde que nós não é, infringamos aí os, os artigos aí da LDB no que diz respeito aos gastos com a educação. Continuando nossa conversa, Marcia, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a importância do gestor de educação neste momento, secretário de educação, dirigente municipal de educação, mais do que nunca está empoderado e, e compreender a importância, a dimensão eh, do que é ser gestor de educação, principalmente em articular ações, com o prefeito e com outras áreas, com outros secretários, com outros setores da administração municipal. Certamente, num momento como esse, mais do que nunca, esta é, é, é, prerrogativa de gestor ela tem que ser efetivada. O que, que você acha disso, Márcia, por favor? É Mais do que nunca, como eu tenho dito, é, o papel de articulação nesse momento é fundamental. Então, o diálogo com o prefeito, as tomadas de decisões. Então, muitos secretários, dirigentes é, dos municípios paulistas, né, têm nos procurado, a em São Paulo, perguntado o que eu faço. Então, primeiro momento, essa decisão, muitas vezes, vai dar merenda, não vai dar merenda, é uma decisão política. Então, é uma decisão, uma articulação que o secretário de educação tem que fazer com o prefeito e com as outras pastas e ver aí quais são essas implicações. Então, é uma questão mesmo de diálogo, principalmente com o prefeito e com as pastas envolvidas. Não dá para a gente trazer toda essa responsabilidade para nós, porque lá na frente nós vamos responder. Se deu certo, que bom. Se não deu certo, a culpa foi do secretário de educação que tomou essa decisão. Então, o que eu tenho dito, é, todas as nossas decisões, elas têm as suas implicações. Nesse momento, mais do que nunca, tá todo mundo aí esperando, né, ver o que vai acontecer e, e hoje, infelizmente, as implicações que nós temos, elas são ainda mais, é, as consequências são ainda maiores, né. Quando a gente fala de educação pública, educação pública é para todos e aí eu tenho que olhar aquele aluno de classe média, eu tenho que olhar aquele aluno que mora na periferia, que mora na zona rural e todas essas implicações. Então, mais do que nunca, o diálogo intersetorial é fundamental. Nós sempre falamos da importância da intersetorialidade. Hoje, mais do que nunca, a gente mostra essa importância e vai ter sucesso o município, o gestor que conseguir fazer toda essa articulação. E quando eu digo sucesso, eu não digo nem né, um sucesso, mas o sucesso é... Tornar mais leve, porque hoje está tudo muito pesado, está tudo muito difícil, muito obscuro, a gente não sabe, eu tenho dito, vamos viver um dia de cada vez tomando as decisões sensatas para que nós possamos é, ter as implicações de forma mais leve, ter as implicações que nós consigamos administrar. Né? Então, por isso as decisões, elas devem ser muito sensatas e tomadas no dia a dia. Não dá para a gente prever o que vai acontecer daqui dois meses, porque muita coisa pode mudar. Eu então, acho que é isso. É. Márcia, queria aproveitar para te perguntar o seguinte, muita gente está querendo saber, é, o que você fez como dirigente municipal de educação no município de Atibaia assim que iniciou a pandemia? Como é que foi o processo de gestão para você, claro, conciliando ainda por cima o cargo como presidente da Undime São Paulo? Como foi esse momento e queria que você contasse um pouco dessa experiência para a gente. É, foi um momento bem difícil e foi de uma hora para outra. Eu costumo dizer que não estava planejado. Nós que trabalhamos tanto com planejamento, é, na educação principalmente, é, eu não me esqueço, eu estava participando do Giro São Paulo, que é um evento que, que a presidente da Undime passa por todas as regiões do estado. E numa quinta-feira, se eu não me engano, foi dia 12 de março, o secretário Rosselli me chamou para uma reunião de urgência no Palácio, na sexta-feira. É, ficou muito marcado, foi sexta-feira 13. E a partir daí nós iniciamos, né? Até então se falava, né, do corona, do coronavírus, do Covid, mas é, não era uma transmissão comunitária, então dava para manter as aulas. Na sexta-feira, a nossa reunião com o secretário Rosselli, a orientação era que nós mantivéssemos as aulas, mas tomando todos os cuidados e no sábado esse quadro já mudou. Não, nós não vamos poder manter as aulas, as aulas vão ter que ser suspensas e a partir daí vieram todas as implicações. Então a primeira preocupação, calendário escolar. A segunda preocupação, os contratos das empresas que prestam serviço para a educação. A terceira implicação, e os funcionários, o que, que nós vamos fazer com os funcionários agora? E aí, de imediato, nós tivemos que olhar para essas três questões. Calendário escolar, os contratos e os funcionários. Primeiro momento, calendário. Vamos aguardar o que vai acontecer para a gente poder depois dar sequência. É, os contratos. Aí senta com o jurídico, analisa, tem que suspender, não tem que suspender. Vamos analisar contrato por contrato. E a questão dos funcionários. É, fomos é, fazendo aí um revezamento até que a gente entendeu que devia é, dar férias para que todos os funcionários estivessem em suas residências, né, cumprindo aí o isolamento social. Então, nesse primeiro momento, foram essas três medidas que nós tomamos. Suspensão das aulas, a, a suspensão de alguns contratos, alguns mantiveram, outros não, e é, os procedimentos com os funcionários. Tomando essas, essas providências aí nós vamos olhar para o pedagógico, e agora? Né? Não tem previsão de volta, o que, que nós vamos fazer? E aí, a equipe, sentei com a equipe pedagógica da secretaria para a gente pensar numa estratégia de atividades pedagógicas para as crianças. No momento, a nossa ideia não era que fosse educação à distância, que fosse atividades que é, nós usaríamos aí como dialetivo, mas uma forma das crianças estarem em contato com uma rotina de estudo, uma forma da gente poder oferecer às famílias, porque muitas famílias, inclusive, estavam solicitando é, um suporte, um apoio para que elas dessem aí continuidade a essa rotina de estudo. E aí foi, é, as escolas já estavam fechadas, os contratos já estavam resolvidos, aí nós partimos para analisar a parte pedagógica. Aí aqui em Atibaia nós criamos uma plataforma é, de atividades é, digitais e a partir daí nós tínhamos que comunicar com essa população, com essa comunidade escolar. E aí que que nós, como que nós vamos comunicar? E aí pede socorro para qual secretaria? Secretaria de Comunicação. Né? Então assim, isso que eu tenho deixado muito claro. A gente não consegue fazer nada sozinhos. Então, a Secretaria de Educação, pelo menos a minha Secretaria aqui em Atibaia, eu não tenho setor de comunicação. E aí eu preciso, sim, recorrer a um setor que é específico. Como que eu vou comunicar as famílias? Então, pedir socorro para a Secretaria de Comunicação. E aí distribuímos nas mídias, chamamos rádio, TV da cidade, a TV local. E, e nesse sentido, a gente comunicou, né? tentou comunicar para o maior número de famílias. Na sequência, nós tomamos aí a decisão de entrar de férias, até para a gente ganhar um fôlego aí. Nesse período de férias, nós estudamos como seria essa retomada das atividades remotas. E aí, reunião com o Conselho Municipal de Educação é fundamental também para discutir o calendário escolar. Então, assim, nesse momento, nós não estamos falando em calendário escolar, mas é necessário haver alguma regulamentação. Né? Nós não podemos falar quantos dias nós vamos repor, porque nós ainda não sabemos quantos dias ficaremos aí com as aulas suspensas. Mas já é necessário olhar para essa regulamentação de alguma forma. Então, nos reunimos também com o Conselho Municipal de Educação, nos reunimos com o CAI, Conselho de Alimentação Escolar, para gente decidir juntos o que nós faríamos com a merenda escolar, o que nós faríamos com os gêneros que estavam nas escolas. É, nos reunimos com a equipe dos diretores das escolas, enfim, foram várias reuniões para que nós pudéssemos planejar juntos os próximos passos da educação. Eu acho que assim, de uma maneira geral, foi isso que nós fizemos, né? tudo de forma remota, então nós tivemos que aprender a mexer com o Zoom, com várias plataformas, é, para que nós pudéssemos dar sequência ao trabalho. E como é que é a realidade do município? É, todos têm acesso? Como você conseguiu fazer chegar a essas pessoas, esses materiais? Quais são os é, desafios? É, essa é outra implicação. Então, ficamos todos empolgados com a plataforma. Né? Então, sabíamos que nem todos teriam acesso à internet. Mas quando nós lançamos a plataforma, é, nós, nós sabíamos que teríamos que pensar numa segunda opção. E, e, e, de fato, né, assim que você lança uma, uma ideia, uma novidade, vem né, algumas críticas e algumas questões que você precisa administrar. E uma delas foi a questão da, dos alunos que não têm acesso à internet. Atibaia é uma cidade é, que está né, é, rodeada de montanhas, então o nosso sinal de internet, até no centro da cidade, não é um sinal muito consistente. Então, nós tivemos que pensar nessa questão, sim, nós temos uma zona rural enorme, né? nós temos muitas escolas de zona rural, onde nós sabemos que muitas vezes nem telefone, é, o sinal de telefone pega. E aí nós tivemos que realmente pensar nessa estratégia, foi o momento que eu me reuni com os diretores de escola e pedi ajuda para eles. Eu falei, olha, nós temos essa demanda, nem todos os alunos terão acesso à plataforma, como nós vamos fazer? E o que eu tenho feito muito e sempre, essa sempre foi a minha postura, é compartilhar com os gestores, porque essa responsabilidade não pode ser só do secretário de educação. Porque a questão da aprendizagem também deve permear a responsabilidade dos gestores escolares. Então, nesse momento, é, me reuni com os diretores e compartilhei com os diretores essa minha preocupação. O que, que nós vamos chegar? Até porque... A realidade do município é uma realidade diversa. Aqui no centro, a internet chega. Então, a diretora aqui do centro é uma estratégia diferente da diretora que está na zona rural. Então, nesse momento, eu me reuni com as diretoras, nós é, instituímos que nós teríamos um plantão quinzenalmente nas escolas. Então, as escolas abririam toda quarta-feira, a cada 15 dias, para entrega das atividades impressas. Então, nós instituímos um dia, um horário, aí nós vamos novamente para a mídia, divulgamos aí a todos os pais, para aqueles que não tiverem acesso. Mesmo assim, nós sabemos que tem famílias que não conseguiriam ir até as escolas. E aí, cabe novamente a cada gestor conhecer a sua comunidade escolar, entender como é que faz chegar. Então, eu tenho uma escola que ela é muito distante, ela fica a 40 quilômetros do centro da cidade. E a diretora me deu um retorno, um feedback de que todos os alunos tinham conseguido acessar as atividades. E fiquei muito surpresa. E eu perguntei para ela, como que vocês fizeram isso? Então, as professoras baixaram as atividades é, no celular, é, em PDF, porque nós temos as atividades em PDF, e mandaram para os pais via WhatsApp. Então, mesmo eles não tendo muito acesso à internet, uma hora ou outra eles conseguem o WhatsApp. Né? Então, a gente percebeu que o WhatsApp é a ferramenta mais eficaz hoje para você chegar em todas as famílias. Mesmo eles não tendo internet o tempo todo, se eles vêm para a cidade ou se eles vão na casa do patrão ou se eles vão em algum lugar, algum sinal eles pegam em algum momento. Muitas vezes eles não têm o sinal durante o dia todo, mas em algum momento eles conseguem captar esse sinal de internet. Aqui em Atibaia nós temos alguns pontos de internet gratuita que foi instalada pela prefeitura, então é, essa foi uma estratégia que a diretora da escola mais distante fez com que as atividades chegassem na casa de todos os alunos. E aí uma outra estratégia, teve uma diretora que ela ficou nos pontos é, de ônibus do transporte escolar, combinou com os pais e aí os professores foram até os pontos e os pais foram até esses pontos para pegar as atividades. Então, nós assim, cada realidade, mesmo dentro de um único município, e é o que eu tenho dito muito para os secretários de educação. Outro dia uma secretária me ligou e falou, Marza, mas o meu município é diferente do seu, eu tenho zona rural. Eu falei, mas eu também tenho zona rural. Não é porque eu estou aqui do ladinho de São Paulo que eu não tenho. Eu também tenho zona rural e a nossa diversidade dentro de um único município é gigante. Então, eu tenho é, escolas no centro que as famílias têm acesso a tudo. Né? Eu tenho escolas na periferia que alguns têm, outros não. Eu tenho aquelas famílias que se interessam, que buscam, eu tenho aquelas famílias que não se interessam. E aí vai o quê? Da parceria com o gestor escolar, o diretor e o coordenador que conhece essa comunidade para pensar em estratégias de como atingir essa comunidade. Outro dia eu estava conversando com a Maria Regina Passos ela é uma formadora aqui do nosso município, e ela falou que teve um município que colocou carro de som na rua. Eu achei o máximo, né porque é a forma que esse município se comunica com a população. Então, ela falou assim, tudo que acontece na cidade é o carro de som, então a população já está acostumada, passa o carro de som, sabe que é alguma informação da prefeitura. Então, eu vejo que cada município... Não está sendo fácil, não é nada fácil você sair daquela sua daquele seu planejamento, daquela sua rotina, mas agora é o momento de que todos precisam se unir e pensar nas estratégias. Eu falo que os obstáculos, eles não podem ser empecilhos para que a gente chegue nessas famílias. Perfeito. Falando em obstáculos, então vamos pegar o resultado da enquete, acho que já deve ter saído que era justamente sobre esse tema que a gente está falando, né? Quais são os principais desafios aí do gestor, então, como articulador. Um 54% prepara o conhecimento em metodologias de articulação. E pensando nessa resposta, acho que na sequência vem conflitos de ideias e diferentes visões de mundo, e depois questões políticas, né? conflitos de interesse, e por último tempo para dedicação às articulações. Márcia, como é que você se preparou é, para ser é uma dirigente municipal de educação e para ter esse papel de articulação diante dessas frentes todas que você atua hoje, é, existe uma cartilha, um beabá? Porque essa, essa é a maior dificuldade, né? Pelo visto, para os gestores. Então, o que, que eles podem fazer para melhorar nesse sentido? É, Carol, não existe uma cartilha, não existe um beabá. Eu, eu aprendi muito no dia a dia. Né? Apesar de eu ser da área da educação, sou, tenho 20 anos de funcionária da prefeitura, como diretora de escola, então assim, tenho uma bagagem grande como gestora escolar, mas isso é, é uma parcela só para que você possa ser um gestor é, educacional, um gestor municipal, porque a partir do momento que você assume uma secretaria de educação, é, as demandas elas triplicam porque você não olha apenas uma escola você tem que olhar o todo e aquilo que eu te disse olhar para todas as classes sociais olhar para todas as demandas e aí tem as questões jurídicas tem as questões é, de orçamento então é no dia a dia que a gente vai aprendendo muito né você é, errando acertando mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar a gente tem que estudar, a gente tem que fazer formação. É, eu aprendi muito na Undime, então hoje eu estou como presidente da Undime, é um desafio gigante, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. É, eu costumo dizer que na minha vida é tudo com muita emoção, e eu falei assim que eu assumi a presidência da Undime, veio a pandemia aí para colocar mais emoção nessa presidência. E eu assumi a presidência da Undime justamente com uma forma de retribuir a Undime tudo o que eu aprendi no meu início de carreira. Então, o compartilhamento, a troca de experiências com outros gestores é fundamental. Eu aprendi demais. Então, em cada encontro da Undime, eu falo que muitas vezes, mais do que a palestra, a gente aprendia muito no momento do café. hora que você estava ali trocando, o que, que você faz com as suas creches? Ai, como que você faz? Qual é a carga horária? Ai, você tem ADI, tem assistente? É, período integral, como que você faz? Então, assim, é, eu acredito muito na troca de experiências. Ela é muito válida, principalmente com aqueles que já passaram há mais tempo na gestão, muitos que estão começando com ideias novas também. Então, eu acredito muito na formação, no estudo. Nós temos que correr atrás de cursos, de formações voltados para a área. Eu fiz vários cursos de direitos educacionais nesse período. Eu fiz vários cursos aí de questão de liderança também porque a liderança ela é primordial nesse papel e também nessas questões pedagógicas, né, de articulação, é, de formação e a troca de experiências entre os secretários, eu tenho certeza que é um dos pontos principais aí para que nós é, tenhamos aí também, porque a gente percebe que os problemas são os mesmos, só muda o endereço e a, e a proporção, uns os municípios são menores, os outros maiores, mas os problemas são os mesmos. Então, nesse sentido, eu acredito que formação, estudo e a troca de experiência que é fundamental. É, eu estou vendo que tem uma pergunta e aqui a Carol já vai fazer, mas eu tenho que aproveitar o gancho, Carol. Você me permite e, e dizer o seguinte, Márcia: esse momento é, um toda a dificuldade, tudo de ponta cabeça, sem tempo para nada e tal, mas talvez esse seja um momento extremamente precioso para empoderamento do secretário e para a equipe dele, né? Momento para eles realmente fazer um processo de formação um pouco mais aprofundado, porque a necessidade demanda isso, né? Com certeza. Agora, mais do que nunca, eu tenho dito que é o momento da gente mostrar para a sociedade o valor da educação. Exato. Né? Então, esse é o momento propício. A família está percebendo o valor da educação, a sociedade está percebendo o valor da educação, e aí é o momento, sim, de empoderamento. Empoderamento dos professores e empoderamento dos gestores. E não é um momento de acomodação é o momento de nós mostrarmos que nós conseguimos superar essa fase, essa, fase, essa situação, nós estamos nos reinventando, né? momento nenhum é, eu digo que a educação à distância, as atividades remotas, elas substituem o um professor, nada substitui o um professor, nenhuma tecnologia, nenhuma atividade remota, mas nesse momento é o que nós temos. Então, assim, não dá para dizer que educação à distância é hipocrisia, que atividades remotas é hipocrisia, porque é o que nós temos no momento. Não podemos estar com os nossos alunos. Então, o que, que nós podemos fazer de melhor para os nossos alunos? E a partir desse momento, onde nós estamos mostrando para a sociedade que nós estamos aqui para fazer o melhor, esse é o momento do empoderamento. Esse é o momento que a gente mostra o poder e a importância da educação para a transformação da sociedade. Então, assim, infelizmente, é, a gente tem que passar por alguns momentos difíceis para a questão da valorização, né? E eu tenho dito, vamos fazer desse, de, desse limão uma limonada, né? Então, vamos aproveitar o momento, mostrar o quanto a educação, ela impacta a vida das pessoas, principalmente aí a vida das famílias nesse momento. Então, é a hora, sim, de empoderamento. É o momento de mostrar o quanto nós somos importantes e o momento de mostrar também muita é, firmeza nas decisões e planejamento. Então, apesar de, é, de ser um momento onde é difícil planejar, porque o dia a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, quem sabe amanhã já sai aí a, a vacina do vírus, né? E aí muda tudo, porque nós estamos pensando aí no retorno às aulas pós-mês de julho, né? Então, assim mesmo assim a gente tem que ter um planejamento, né? Um planejamento que seja né, de médio prazo, curto prazo, mas esse planejamento ele tem que estar tá muito consistente para quando você falar com a sua comunidade, para quando você falar com os seus professores, você esteja empoderada das suas ações, para que depois não venham questionamentos, não venham dúvidas, então essa questão do empoderamento nesse momento é crucial por duas questões, para que você possa se comunicar, para que você possa se colocar frente à comunidade escolar e também para a questão da valorização. Legal. Tem já uma, algumas pessoas perguntando que plataforma é essa? As pessoas querem indicações ah, é que de plataforma. <risos> Estou verificando que a Lubella perguntou, que a plataforma é fechada, correto? O acesso é realizado pelo nome do aluno, primeiro nome e último sobrenome, mais a, a data de nascimento no padrão. Né? o dia, o mês e o ano, apenas números. Como implementaram isso? Seria possível mostrar a plataforma ou nos dizer qual é a plataforma? É, essa plataforma é uma parceria que nós temos com a IPADES. IPADES é um instituto é, e nós conseguimos de forma gratuita pela parceria que nós já temos com eles. Então, assim, uma outra questão, um outro, é, uma outra dica que eu deixo aí para os municípios são as parcerias. Né? A gente tem visto aí muitos institutos, é, muitos, até empresas privadas mesmo de tecnologia se colocando à disposição para que nós é, possamos aproveitar esse momento. Então agora é o momento mesmo da gente aproveitar essas parcerias. Essa plataforma ela é fechada, ela é exclusiva para os alunos da rede municipal. No entanto, nós também colocamos as mesmas atividades na plataforma no site da prefeitura. Então, e no site é aberto. Então, quem quiser acessar o site da prefeitura tem um link. Então, eu coloco, é, o site é prefeitura de Atibaia.com é, Desculpa. Prefeitura de Atibaia.com.br barra educacau. Lá vocês vão entrar no, no link de educação onde tem as atividades postadas. Qual a diferença da plataforma para o site? Na plataforma, os alunos podem interagir, então eles podem responder na plataforma. Nós temos a quarentena literária, onde tem livros, áudios livros, é, as atividades em libras, então os nossos intérpretes inseriram os vídeos. E nós temos também a quarentena musical, que nós intitulamos, que são vídeos dos professores com cantigas e contação de histórias. Então a plataforma ela é mais interativa, ela é mais atrativa para os alunos. Mas isso, é, o acesso é somente para os alunos da rede municipal mesmo, o acesso é restrito. E as mesmas atividades, mas em PDF, estão no site da Prefeitura de Atibaia. Então, quem quiser, pode ir lá dar uma olhadinha. Nós temos as atividades, inclusive, adaptadas para os alunos de inclusão, que é outra preocupação toda vez que nós falamos de atividades remotas, a pergunta principal é como nós vamos atingir também os alunos de inclusão. Né? Então, além da internet, que é uma das perguntas muito frequentes, a outra pergunta é e os alunos de inclusão? Então, assim, na medida do possível, o que a gente consegue fazer, a acessibilidade, as adequações para os alunos de inclusão, nós também incluímos aí, tanto na plataforma, quanto no site da prefeitura. Márcia, tem que emendar, porque a pergunta é muito boa. Como é feito o controle das tarefas? É, vai computar como período letivo? Como essa plataforma está ajudando vocês a tentar buscar posteriormente a validação como período letivo? É, então, nesse primeiro momento, até antes das férias, a plataforma, como eu disse no começo, ela era um instrumento de apoio às famílias de incentivo era uma forma de fomentarmos as famílias na rotina de estudo. Não era obrigatório, mas era uma forma aí de que as famílias estivessem em atividade com as crianças, para as crianças manterem aí as suas mentes aquecidas. Ah, e aí, deixando claro, a plataforma começa desde a creche, vai até a, a educação de jovens e adultos que nós temos aqui no município. É, então, até, até, até hoje... A plataforma é, não é obrigatória, as atividades remotas não são obrigatórias. Então, nesse sentido, nós não tínhamos essa obrigatoriedade de acompanhar, apesar de que pela plataforma nós conseguimos é, acompanhar o acesso. Então, como a criança entra lá com o seu nome que está cadastrado, então nós conseguimos acompanhar, inclusive até verificar escola por escola, qual escola que está tendo mais acesso... Então, isso é importante. a gente Mas o que que a gente percebeu? O acesso à plataforma, né, diante aí de, do número de alunos que nós temos na rede, ele ainda é baixo. Então, a partir de agora, as nossas atividades remotas, com o retorno das atividades... Baixo quanto, Márcia? Desculpa te cortar, porque é a pergunta que é muito importante para todo mundo. A, a sua fala aqui é muito legal. Então, nós fizemos aí um... um um levantamento, nós temos apenas 30% de acesso à plataforma. Então, nós não conseguimos atingir nem 50% dos alunos. Nós acreditamos que muitos acabam acessando o site da prefeitura, porque as atividades lá estão em PDF, porque os pais querem imprimir as atividades. Eles querem as atividades impressas. Por mais que a gente fala que não precisa imprimir, porque pode apenas colocar a resposta no caderno, mas muitos ainda querem as atividades impressas. No site da prefeitura, nós não temos o controle de acesso, porque como ele é aberto, nós não sabemos quem entrou, quem não entrou. Né? Então, a gente, o nosso controle de acesso é somente pela plataforma. A partir de amanhã, que as aulas retornariam, porque até hoje a nossa rede está de férias. A partir de amanhã, é, acabam as férias. Eu vou ter uma reunião com todos os gestores amanhã, nós já fizemos uma planilha e nessa planilha, cada professor vai acompanhar a sua sala. Então, nós vamos colocar todas as estratégias possíveis. Então, uso da plataforma, uso do site da prefeitura, é, atividades impressas, entrega das atividades às famílias e, se for necessário, inclusive, ir até a casa das famílias. Então, nós vamos ter essa planilha de monitoramento e os professores, junto com os coordenadores, ficarão responsáveis por esse acompanhamento semanal, porque as atividades são postadas semanalmente. Então, semanalmente, nós teremos esse controle para ver se realmente a gente está conseguindo chegar com todas essas atividades. A partir daí, né, olhando a partir desse controle, a partir desse monitoramento, é que nós vamos ter aí um retorno para ver se nós vamos conseguir considerar essas atividades como carga horária. Eu só vou poder considerar essas atividades como cargo horária, e eu não posso falar de eletivo porque não é de eletivo. nós estamos falando em carga horária de atividade. Então eu só vou poder considerar essas atividades como cargo horária se eu tiver a entrega de 100% dessas atividades. Então por isso nesse momento o monitoramento ele é fundamental para depois no segundo, no segundo momento eu avaliar se o retorno dessas atividades, se os alunos conseguiram acessar essas atividades para eu poder considerar como cargo horário. Não sei se ficou claro, mas é isso que nós vamos fazer aqui. Sim, é, tem algumas perguntas. Vamos acho é. que a gente pode começar. A Eliana é, Moreno, uma das nossas formadoras. A gente tem, é, Márcia só para te explicar um pouco o contexto, né? No PVE, a gente tem formadores de diferentes instituições, são consultorias que o Instituto Turantim contrata, tem o SEDAC, o Simpec e o CIEDS, e essas consultorias têm formadores destinados para cada um dos municípios que participam do PVE. E esses formadores, eles acompanham diariamente, quase, esses secretários de educação, gestores educacionais de forma geral, equipe técnica de secretaria e também os gestores escolares. Né, que são os diretores e os coordenadores pedagógicos. Então, esses formadores, eles estão justamente fazendo esse meio de campo. A gente vem com as videoconferências para auxiliar com orientações, mas esses formadores, eles estão no contato direto com esses secretários. Né? As videoconferências também são abertas para qualquer outro secretário de educação que queira participar, ou equipe técnica de secretaria ou gestor escolar, mas também temos esse apoio no campo, né? no dia a dia, digamos. Campo não, porque a gente não está conseguindo ter o apoio é, presencial, físico, mas nesse relacionamento à distância. Então a Eliana Moreno é uma das nossas formadoras e ela faz a seguinte pergunta. Bom dia, obrigada por compartilhar a experiência da Secretaria de Educação de Atibaia. Gostaria de, de que contasse um pouco mais sobre a articulação entre a Secretaria, Secretaria Municipal de Educação e os gestores escolares e... Deixe gestores com os professores, há uma rotina para encontros virtuais? Os gestores escolares têm realizado reuniões com seus professores para orientação sobre as atividades que são propostas aos alunos? Existe uma periodicidade nisso? Sim, é, até então é, nós tivemos aí, desde a, da suspensão de aula, nós tivemos duas semanas de atividades remotas de home office e na sequência nós já entramos de férias. Então, nas duas primeiras semanas, é, eu tive reunião semanal com os diretores, através de, de videoconferência, através da plataforma Zoom. A minha equipe técnica, ela também teve reunião é, semanal com os coordenadores e, na sequência, os coordenadores marcavam reunião com os seus professores. Amanhã, que eles estarão retornando, eu já convoquei uma reunião para todos os diretores e todos os coordenadores da rede municipal, para que eu possa alinhar agora as próximas ações. Nesse sentido, eu vou passar para os diretores essa responsabilidade de reunir com os seus professores. E aí, quem vai, a estratégia utilizada, mais uma vez, eu deixo a cargo de cada diretor então o diretor ele pode usar a plataforma Zoom, ele vai poder utilizar outras plataformas, ou se ele quiser fazer a reunião presencial, tomando todos os cuidados das medidas, das normas sanitárias, o uso de máscara, se a escola não, for, não tiver muitos professores, eles preferirem se reunir presencialmente, isso também será possível, então a estratégia utilizada, é, para os gestores chegarem aos seus professores, aí eu deixo a cargo de cada gestor. Mas essa atividade, esse encontro de reunião, de planejamento, ele se faz necessário sim, e de forma semanal. Nós temos também, nós estamos aqui num momento crucial em Atibaia, que nós estamos fazendo a elaboração do nosso currículo municipal. E nós não paramos a elaboração do currículo, porque nós gostaríamos, né? nós temos a intenção de finalizar e entregar o currículo. Nós tínhamos até o meio do ano, mas nós vamos ter que adiar um pouquinho o término do currículo por conta de toda essa pandemia, mas as atividades não pararam. Então os professores continuam recebendo as atividades, os textos a serem estudados e aí depois eles nos retornam. Nós estamos usando a plataforma do Google for Education, Onde lá eles têm eles devolvem os questionamentos, eles colocam os seus, os seus retornos. E a partir daí, nós estamos, mesmo de forma remota, fazendo a elaboração e a construção do nosso currículo municipal. Então, inclusive, os HTPCs, nós não interrompemos momento nenhum. Nós estamos usando essas estratégias de estudo para que nós possamos dar continuidade aí à elaboração do nosso currículo municipal. Não está sendo fácil mas eu tenho percebido que os gestores, eles estão se envolvendo muito. Eu tenho dito que mais do que engajamento, mais do que comprometimento, agora é uma questão mesmo de cidadania, é uma questão de empoderamento, é aquilo que nós já viemos falando, de mostrar que nós somos capazes e que nós conseguimos superar essa situação. É, e quando nós falamos né, que a tecnologia veio da noite para o dia, que a gente teve que aprender a mexer com isso, isso não é fato, porque quanto tempo que a gente vem falando da tecnologia? Quanto tempo a gente vem falando da importância de usar os recursos tecnológicos? Mas agora a gente se viu né, obrigados a usar e aparentemente está dando certo. Claro que tem algumas falhas, mas olha, um exemplo. Eu nunca tive uma reunião de diretores com 100% de presença. E na minha reunião virtual eu tenho 100% de presença dos meus diretores. Então, eu falei que agora é uma ferramenta que eu vou usar mesmo pós pandemia. Né? Então, é uma estratégia que a gente nunca tinha usado. Né? A gente sempre marcava reunião no, no centro de formação que nós temos. E aí, claro que uma reunião presencial, você poder olhar, abraçar, tomar um cafezinho junto é importante. Mas, muitas vezes, a gente... Deixava de marcar reunião porque uma não podia, a outra não conseguia sair da escola. E agora nós entendemos que nós temos essa ferramenta. Então, assim, é, eu costumo dizer que o ótimo, ele não pode ser inimigo do bom. Nós não vamos conseguir chegar à perfeição. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer e de usar as estratégias que nós temos hoje em mãos. Eu acho que é esse o lema que eu tenho levado, não está sendo fácil mas a gente tem conseguido superar. E, a, e uma escola acaba sendo exemplo para outra, uma acaba é, ajudando a outra. É, a gente formou aqui uma rede e, e o trabalho está acontecendo e está sendo muito bacana. Ótimo. Bom, muitas perguntas, Márcia. Conforme você vai falando sobre os assuntos, vão surgindo mais perguntas sobre os mesmos assuntos, mas eu vou respeitar um pouquinho a ordem das perguntas que foram feitas. Antes de qualquer coisa, eu queria só contar que a gente tem é, uma forma da gente conseguir continuar organizando a nossa rotina, é saber um pouquinho mais dos gestores que estão nos acompanhando, quais são os principais temas que eles gostariam de trazer, quem são os principais né, é, educadores que eles gostariam de acompanhar. Então eu peço, por favor, para vocês responderem a próxima enquete, é, vou pedir para a Ana Clara soltar, que é com relação à participação nesse webinar, se a gente está conseguindo chegar até as pessoas. Então, a primeira pergunta é se você participou de algum outro webinar diário do PVE, caso você tenha participado, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que você aprendeu aqui. E por fim, a gente está se revendo também com relação à periodicidade dessas videoconferências, então qual é a melhor periodicidade para você? Uma vez por semana, duas vezes, três, quatro, ou se a gente continua fazendo é, webinar diário? Isso porque a gente quer entender até também quais são os próximos passos, né, da, do nosso trabalho aqui. Bom, e aí eu vou aproveitar e vou, eu vou emendar com uma próxima pergunta, que é da Zuleika Notelli Ela fala o seguinte, bom dia, o que você conseguiu dialogar e definir com o Conselho Municipal de Educação sobre a reorganização dos calendários e sobre as atividades remotas que a Secretaria de Educação está disponibilizando para as crianças? Foi definido também junto com o Conselho Municipal de Educação? Essas atividades serão consideradas em horas? E na educação infantil, principalmente na creche, como vocês acordaram? Muitas perguntas. Se quiser, Muitas eu, eu repito conforme você for falando. Eu acredito que eu vou conseguir responder. Então, como eu disse, a articulação com o Conselho Municipal ela é fundamental. Nós aguardamos apenas a, a primeira regulamentação do Conselho Estadual e a partir da regulamentação do Conselho Estadual aqui do Estado de São Paulo, nós nos reunimos com o Conselho Municipal, também através da plataforma Zoom, foi um sucesso, nós já tivemos duas reuniões com o Conselho é, e justamente para adequar esse primeiro momento do calendário que foi a antecipação das férias é, e a plataforma, e o uso da plataforma agora nesse segundo momento é que nós estaremos entrando nas atividades remotas de forma obrigatória, né? Então é, eu acho um pouco pesada essa palavra obrigatória, mas essas atividades remotas aí com o monitoramento mais próximo, né? Então o Conselho é, Municipal de Educação também estará participando aí dessa regulamentação. Nós estamos elaborando as estratégias na Secretaria de Educação, mas toda a validação é, é feita pelo Conselho Municipal de Educação e é outra dica que eu deixo aqui também para os secretários municipais de educação, justamente para que nós possamos mais uma vez dividir esse fardo e não ficar com essa responsabilidade total nas nossas costas. Então, toda a reorganização, toda a nova estratégia que, que implique no calendário escolar, nas aulas, é muito importante, Passar pelo Conselho Municipal de Educação, porque o conselho ele tem representatividade de todas as classes. Professor, funcionário, pai de aluno, aluno. Então, isso é muito importante para que valide, mais uma vez, aí, as ações da Secretaria de Educação. Então, nós passamos, sim, pelo Conselho Municipal. O conselho nos ajudou nessa questão da antecipação das férias nessa reorganização do calendário nesse momento, nós ainda não fizemos o calendário por ano todo, é, eu fiz aí, nós fizemos a opção de fazer o calendário segmentado por mês, porque como eu disse, a gente não sabe ainda como que vai acontecer, a previsão é que nós voltemos em julho, pode ser que sim, pode ser que não, então não adianta a gente ficar fazendo resoluções para depois é, ficar tendo alterações. Então nós fizemos agora um calendário prévio do mês de maio, de como serão as atividades no mês de maio Nós vamos passar pelo Conselho Municipal de Educação Nós vamos publicar isso no imprensa oficial da Prefeitura E quando estivermos em meados de mês de maio A gente retoma novamente para ver qual será ah, o planejamento do mês de junho E assim foi o que nós é, entendemos a melhor forma de trabalharmos aqui no município é, Com relação, teve uma pergunta de creche, né Carol? Sim, é uma pergunta com relação à educação infantil. educação infantil. Aliás, tem várias perguntas em relação à educação infantil, inclusive. É, bastante Essa que experiência é, com educação de 0 a 3 anos, como tem sido esse retorno e quais as estratégias de maior impacto. É, mas sobre a pergunta que você já tinha respondido, eu vou retornar. Essas atividades serão consideradas em horas? E na educação infantil, principalmente a creche, como vocês acordaram? Então, como eu disse já anteriormente, nós só vamos considerar essas atividades em horas quando nós tivermos o retorno dessas atividades por parte dos alunos. Eu só posso considerar essas atividades como horas, como carga horária, é, a partir do momento que eu consigo atingir 100% dos alunos. Hoje, pela, pela experiência que nós tivemos aí da plataforma e da, do site da Prefeitura, ainda não conseguimos atingir 100%. Vamos implementar novas estratégias a partir dessa semana e com o retorno dessas atividades é que nós vamos ter aí a, a noção se a gente vai poder considerar como carga ou não. Então vai depender muito aí da, do sucesso das nossas estratégias. Com relação à educação infantil. Educação infantil nós não estaremos contando como carga, isso já é fato, porque nós entendemos que não temos como metrificar, não temos como quantificar a, as vivências, uma vez que quando nós falamos de educação infantil, nós estamos falando de vivências pedagógicas, de interações sociais, de campos de experiência. Como que eu vou é, medir uma atividade que a criança tem que brincar de mercadinho, que uma das propostas que nós colocamos lá no site da prefeitura era uma brincadeira de mercado, né, para o infantil 4 e 5 anos. Como que eu vou medir como foi essa brincadeira? Como que eu vou medir como foi a interação da criança com o adulto que estava brincando com ela? Então, é muito complexo. Então, na educação infantil, o nosso foco é... É orientação às famílias e propostas de vivências pedagógicas, propostas de campos de experiência de acordo com a BNCC. E nesse sentido, nós não vamos comprovar se a criança fez ou não a atividade. Nós estaremos fomentando, e incentivando as famílias a realizarem as atividades, nós teremos plantões de dúvidas nas escolas também, para que se os pais tiverem alguma dúvida, se os pais quiserem alguma orientação a mais, mas isso não será contado como atividade letiva, como carga horária, porque é muito complicado você comprovar ah, como que foi a leitura de um livro de história. O pai colocou a criança no colo, teve mais, ou tem uma nota maior do que o pai que sentou com a criança do lado. né? Então é muito complicado a gente fazer essa medição. Então nesse momento, com a educação infantil, o nosso esforço será orientar as famílias, mostrar às famílias o direito do brincar, o direito de interagir, os direitos de aprendizagem, o que é infância, momento também aí de formar as famílias nesse processo do que é infância, o direito da infância, e, e aí a partir daí, quando retornar às aulas, nós vamos pensar. A gente tem conversado muito com o Conselho Nacional de Educação para ver a possibilidade de uma flexibilização da carga horária da educação infantil, porque não, não justifica eu colocar uma criança de creche é, ter aula de sábado, enfim. Mas, mais uma vez, o Conselho né, nos disse que isso depende também de uma medida provisória, que é lei, então não se pode alterar nada que não seja através de medida provisória. Mas nós estamos aí articulando, sugerindo que o Conselho Nacional faça essa intervenção junto ao Congresso, porque nós não acreditamos que uma reposição de aula para a educação infantil nesse momento é adequada, uma vez que nós falamos de vivências e de interações sociais. Perfeito. Muito a Renata é, Deu Mônico, que é também uma das nossas formadoras, ela pergunta assim, Márcia, muito obrigada por compartilhar a experiência. É, gostaria de saber se as atividades elas foram desenvolvidas pela equipe da secretaria ou se foram desenvolvidas pelos professores, as atividades online. É, e, a, e se essa questão de ser considerada como carga horária, é, se sim, é, o decreto será retroativo à data de início do lançamento da plataforma, então, vamos lá. As atividades foram elaboradas é, em dois momentos. No primeiro momento, assim que nós lançamos a plataforma, é, os professores ainda estavam no processo de elaboração das atividades. Nós solicitamos aos professores é, que eles elaborassem sequências didáticas, que é o termo que nós usamos aqui em Ativaia, que eles elaborassem sequências didáticas e enviassem para a Secretaria de Educação e eles trabalharam né, nessa, nessa elaboração das sequências didáticas, no entanto, nós ainda não tínhamos recebido essa sequência dos professores, nós tínhamos que fazer uma validação, uma organização, então a prim, o primeiro lançamento, a primeira postagem das atividades, foram atividades elaboradas pela Secretaria de Educação, pela equipe técnica da Secretaria, buscando também referências de outros municípios, Quero deixar aqui uma referência e mandar um beijo para Maria Teresa de Jacareí. A Maria Teresa me ajudou muito e a Maria Teresa é do PVE. Ela sempre compartilha aí as experiências do PVE também. E nós usamos muitas das atividades que a Maria Teresa compartilhou do município dela nesse primeiro momento da plataforma. Nas, as atividades seguintes já foram atividades elaboradas pelos professores. Eles enviaram as sequências didáticas passa pelo crivo da Secretaria de Educação, então tem toda uma análise e aí a partir daí essas atividades são postadas. Com relação perguntar se o decreto vai ser retro, né, retroagido no, a, ao início da plataforma, não. Né? Como eu disse, o início da plataforma até hoje, até a data de hoje, ela é apenas um incentivo às famílias. A partir de amanhã nós estaremos é, instituindo outras estratégias e, a, e com, quando nós tivermos o retorno dessas atividades é que nós vamos estar regulamentando se nós teremos ou não essas atividades como cargo horário. Mas nós não vamos fazer de forma de, é, de retroagir aí a data não, nós vamos fazer a partir do momento que essas atividades de fato chegarem a todos os alunos. Bacana. Bom, seguimos com muitas perguntas. A Simone Soares Cardoso, ela pergunta qual é a sua opinião sobre o uso do transporte escolar para a entrega de atividades aos alunos? E diante da sua realidade, se você utilizou essa possibilidade e qual foi a estratégia que você utilizou? É, nós ainda não utilizamos a estratégia do transporte escolar. Teve uma diretora que instituiu os pontos de ônibus, mas ela foi com o um carro próprio, né? os professores foram com seus carros próprios, mas eu já coloquei a todos os diretores a nossa frota escolar para ajudar nessa distribuição das atividades. Então, assim, eu não vejo problema utilizar o transporte escolar para esse fim, uma vez que o fim é exclusivamente educacional e para atender os nossos alunos. Então, eu acho que é uma estratégia também interessante para que nós possamos utilizar aí esses recursos para chegar às casas das famílias. Eu não vejo problema. Eu acho que até é uma das estratégias que podem ser utilizadas, sim. Bacana. É, tem uma pergunta sobre a formação continuada dos professores, que você já tinha mencionado sobre o centro de formação. A Lugélia quer voltar a falar sobre isso, se você pode contar um pouco mais sobre esse centro de formação e como é que ele está atuando nesse momento. É Nesse momento, o nosso centro de formação está é, desativado, inclusive na semana que nós íamos inaugurar, nós temos um prédio novo aqui na Secretaria de Educação, na semana que nós íamos inaugurar o prédio, nós tivemos que suspender por conta aí, da, do isolamento mas o, nós temos um trabalho muito forte de formação com os nossos professores, tanto em horário de aula, né? alguns momentos nós, os professores saem da sala de aula para ter as formações durante o horário de trabalho, quanto nos horários de HTPC. E aí nós temos as parcerias, né? com, com uh, as editoras que trabalham aqui no município, então a gente sempre faz aí, uh, entra em contato com as editoras, para a gente poder ter os formadores, então geralmente a gente tem um planejamento de formação que a gente elabora no final do ano para que ele aconteça durante o ano todo. E o foco esse ano de formação está sendo a elaboração do nosso currículo municipal, como eu já havia dito. Então nós temos uma, uma empresa que está nos orientando, está nos assessorando, então a gente faz aí todos os estudos, nós temos palestras, orientações, agora as palestras também serão através de videoconferência e estamos né, fazendo aí as, as readequações para utilizarmos os recursos digitais nesse momento. Bacana. Márcia, muitas perguntas muito específicas, enfim, é, perguntas sobre a realidade... É, como Diga. você contou questões de como você está fazendo, é óbvio isso que está bacana hoje, porque é. você está exemplos de uma prática. Isso é uma coisa legal, né, Carol? Assim, eu estou eu eu à disposição, tá? Podem perguntar. Bom, que... é, é, deixa, deixa eu te falar, algumas pessoas estão perguntando aqui como conseguir o contato da Secretaria de Educação até para pedir alguns materiais. É, nós temos um e-mail. Se alguém quiser se quiserem anotar é educal@atbaia.sp.gov.br legal sp.gov.br legal a gente pode disponibilizar isso no nosso site para quem tiver claro. alguma dúvida bacana aí manda um e-mail e se identifica e a gente se puder se, se for possível a gente entra em contato e, e atende aí as demandas, na medida do possível. Claro, claro. É, tem uma pergunta aqui com relação a professores com designação temporária, né? Se você, o que que você fez com relação a esses profissionais? Se você deu férias, se você reduziu a carga horária, é, tem alguma indicação do que fazer? Então, Carol, essa é uma das perguntas muito recorrentes de todos os municípios, a me recebeu muita dessas perguntas, inclusive nós encaminhamos até para o nosso jurídico orientar esses municípios e eu aqui em Atibaia não tenho professor temporário, o meu jurídico aqui não autoriza que nós tenhamos professor temporário, então todos os professores são efetivos e aí nós demos férias para todos eles, então nós não temos essa questão de professor temporário. Uhum. Bacana. Tá certo. É, Carlos, eu vou pedir só um, uma breve licença tenho... para falar para ah, Não, <risos> Não, a, a gente. vai eu tenho, eu, tenho, eu tenho a pergunta difícil depois, deixa ela para o final. Vamos tá, lá. tá bom. A gente tem, enfim, uma, uma ideia né, de próximas videoconferências sobre o que falar, sobre quem trazer. Mas é sempre bom que vocês mandem também as suas sugestões de temas e indicações profissionais. Então, por favor, a gente vai lançar aqui no chat é, um formulário do Google para vocês indicarem quais são as principais temáticas que vocês gostariam de ver aqui. Pedimos que vocês respondam, né? E acho que a gente já tem que encerrar, né? Porque o tempo já está é, correndo. É grande, a Márcia né? já tem um milhão de outras atribuições. A gente fica muito feliz com a sua participação, Márcia, aqui. Está sendo muito gostoso né? poder ter esse bate-papo. Muita gente precisando de indicação, precisando de referência. É, essa troca que você falou entre municípios, né, é o que a gente está querendo também propor para fazer aqui. Você sendo também dirigente municipal de educação, além de, de, de presidente da União Nacional, você tem essas experiências que são muito ricas. Então, eu vou lançar aqui do lado uhum. o formulário do Google para vocês responderem. E, Carlos, você pode chegar com a sua pergunta Marcia. pessoal, <risos> para a gente Não, poder quero... encerrar a nossa vídeo. A nossa, a nossa Márcia é tranquila. Márcia, assim, ó, a gente vai recomeçar em algum momento e a gente já sabe que alguns lugares provavelmente poderão retornar é, em junho, outros só em julho e talvez alguém um pouquinho antes. Vai variar muito de região para região, mesmo dentro de cada estado, haverá momentos diferentes. Né? A gente já sabe disso e acho que é uma questão que está tranquila para todo mundo. Só que nós vamos ter que cumprir uma carga horária, e aí é claro que o Conselho Nacional de Educação vota amanhã, né? A sua, é, é, como a Marilena participou aqui com o semana passada e nos contou a sua recomendação. Contudo, a gente fica muito de olho também lá na votação da medida provisória 934 no Congresso Nacional, que deve acontecer até metade de maio para não trancar a pauta, tomara que aconteça tudo bem. Mas vai recomeçar. E aí a gente sabe que nós teremos uma realidade em que haverá uma receita menor e há uma estimativa que, por exemplo, na média entre os municípios do estado de São Paulo, essa receita esteja ali perto de 15% menor do que estava prevista e provavelmente uma despesa maior. E aí vai ser uma dificuldade muito grande, Márcia, quando chegar setembro, outubro, novembro, porque todo mundo vai estar com a corda no pescoço. E a questão é que recomendações você deixa para os secretários de educação no momento difícil, lá na frente, em assegurar que efetivamente o que esteja previsto para a educação seja cumprido e que nós possamos cumprir os mínimos constitucionais, que é de aplicação de 25% e de utilização de 25% em manutenção e desenvolvimento e de é, utilização de no mínimo 95% do Fundeb até 30 de dezembro para que no ano que vem o gestor atual não tenha dor de cabeça qual sua sugestão, qual sua recomendação como conversar isso dentro da prefeitura com o prefeito e com outras áreas muito boa pergunta Carlos é, nós estamos num ano que nós já sabíamos que seria um ano delicado porque é um ano eleitoral e aí, junto com esse ano eleitoral, veio o Covid para deixar ele ainda mais emocionante, né? Porque emoção pouca é bobagem, então vamos ter bastante emoção. Então, o que é muito importante, que eu tenho dito, isso eu tenho feito aqui no meu município, eu tenho dito para a minha equipe, a partir de agora, fazer muito bem feito o arroz com feijão, ponto. Não é momento de inventar novos programas, não é momento de querer no segundo semestre, fazer eventos, mesmo que já tenham algum evento programado, agora é a hora de retomar, porque a nossa preocupação a partir de agora, além da receita, é a aprendizagem dos nossos alunos. Nós temos que ter uma retomada e essa retomada vai ter que olhar muito para toda a defasagem que os nossos alunos tiveram, porque a gente não pode deixar delegar para as famílias nesse momento a obrigação de ensinar novos conteúdos. Então nós vamos ter que rever tudo isso, nós vamos ter que ter uma estratégia e aí já deixo a dica para os municípios já irem pensando em como fazer essas estratégias de reforço escolar, porque nós teremos que ter um reforço escolar para que a gente possa correr atrás do prejuízo dos alunos que não tiveram as atividades remotas, que não tiveram o apoio das famílias, porque nós sabemos que nós não vamos poder contar com essas atividades remotas 100%. Então, primeiro, fazer muito bem o arroz com feijão. Né? Então, assim, olhar o seu planejamento, o que você tinha é, planejado para o segundo semestre, ver o que de fato é importante acontecer, porque nós estaremos com recursos a menos, nós temos que cumprir com as nossas obrigações, nós temos que cumprir com os nossos compromissos, salário dos funcionários e com a arrecadação a menos. Então, assim, a minha dica, a minha orientação é menos é mais nesse momento. Então, agora não é hora de fazer política, agora não é hora de fazer é, nenhum outro tipo de, de evento que venha aí é, enaltecer o trabalho da secretaria. O nosso trabalho será enaltecido, o nosso trabalho será realizado e mostrado aí à população no dia a dia da sala de aula, quando estivermos aí retornando. E uma questão, falando ainda do retorno, Carlos, se você me permite. É muito importante, eu quero deixar claro para os gestores, que essa retomada não será é, de uma hora para outra, nós não iremos abrir as escolas para todos os alunos, então é uma outra questão que a rede também precisa se organizar. Nós já estamos elaborando junto com a Secretaria de Educação do Estado, protocolos dessa retomada, estamos em discussão qual é a etapa que seria necessário iniciar primeiro, né surgiu aí a questão da educação infantil, mas nós temos algumas questões relevantes, as crianças são vulneráveis, elas não conseguem seguir os protocolos, então a Undine ainda está estudando isso, se nós vamos indicar o início com as creches ou não, se vamos começar pelos alunos maiores, então nós estamos nessa discussão junto com a Secretaria de Educação do Estado, e essa, e essa retomada será gradativa. Né? Então, a nossa orientação, que a gente tem estudado e buscado aí em outros países, é uma, um retorno gradativo. Então, um dia uma turma para que, nós sabemos, as escolas públicas têm de 30 a 40 alunos por sala, e quando a gente fala que tem que ter um distanciamento de um metro por aluno, nós não vamos conseguir isso com a escola toda cheia. Então, nós temos que fazer essa retomada devagar, cada dia uma turma, até que as crianças vão aprendendo todos os protocolos, todas as medidas sanitárias, né, a partir daí a gente acha que nós só vamos conseguir retomar de fato as aulas com todos os alunos de um a dois meses, né, de trabalho gradativo. Então nós temos que pensar nesses protocolos de retomada, nós temos que pensar no orçamento, e nós temos que pensar em fazer muito bem o arroz com feijão. Eu acho que isso, se a gente conseguir dar conta de tudo isso, nós conseguimos é, fechar o ano aí com um trabalho muito bem feito. Então agora é a hora de fazer o arroz com feijão muito bem feito, pensar no pedagógico desses alunos sem querer ficar fazendo grandes eventos, grandes ações, porque não é o momento. Muito bom. Com certeza. Nossa, Márcia, as perguntas continuam surgindo, muita gente pedindo para você voltar. <risos> e a gente vai ficar muito feliz se, se em breve a gente conseguir te trazer de volta. É, é muito gostoso quando a gente consegue né, trazer as perguntas dos, dos convidados, dos participantes, é, e, e que a gente possa fazer essa troca, porque acho que isso é o mais importante aqui do nosso trabalho. É, mas a gente chegou ao nosso fim. Eu gostaria de agradecer demais, Márcia, a sua participação. Carlos, obrigada aí pelas perguntas, pelo jogo de cintura, né? Que a gente tem que ter no dia a dia aí e pela conversa, pelo debate. É, gostaria só de reiterar que até as quatro da tarde a gente vai enviar um e-mail para vocês com o um link onde vocês podem acessar o site do PVE e lá vão estar todas as informações é, que a Márcia trouxe aqui. A gente vai fazer uma, uma matéria com essas, essas respostas né, que foram dadas aqui para que vocês possam acessar esse material e também com o link da gravação dessa videoconferência de hoje. Então, quem não conseguiu acessar essa videoconferência agora, pode voltar a assistir essa videoconferência daqui a pouco e pode também compartilhar esse link com quem não teve a oportunidade de estar aqui. Acho que é isso. vocês querem dar as últimas recomendações, falar umas últimas palavras, é à vontade. Posso falar? Por favor. Agradecer ao Instituto Votorantim e ao PVE, a parceria aí pela valorização da educação. É uma honra falar com vocês. Eu conheço o trabalho de vocês, eu sei o quanto vocês têm colaborado com a educação dos municípios. Já deixo aqui o pedido para que vocês... É, possam estender a mais municípios, porque nós sabemos aí a, a importância e a qualidade do trabalho de vocês, que realmente tem feito a diferença aí nos municípios que vocês passam. Então, primeiro, quero agradecer o convite, Carlos, dizer que eu estou à disposição. Eu amo falar de educação, amo falar da experiência de Ativar, a experiência da Undime, porque eu aprendi com as experiências de outros secretários, assim como eu já aprendi muito com você também, Carlos. Então, é, eu estou sempre à disposição. Nós não sabemos tudo, mas o que eu aprendi aqui na luta, na, no dia a dia, eu, eu gosto de compartilhar, porque eu sei que as minhas dores também são as dores de outros secretários. Então, tô estou sempre à disposição. Deixar também a Undime São Paulo à disposição. Pedir aqui para que quem está acompanhando é, nós temos o nosso, o nosso Facebook, o Instagram da Undine São Paulo. Nós estamos lá colocando em tempo real todas as orientações, todas as informações referentes à educação do Estado de São Paulo. Então, nos acompanhe. Também estamos participando e realizando várias videoconferências aí de apoio aos municípios paulistas. Então, é, acompanhe lá as redes sociais da Undine São Paulo, o Instagram. Nós sabemos que hoje em dia existem muitas fake news então, eu tenho orientado muitos dirigentes, as equipes técnicas das secretarias, tomar cuidado a fonte onde buscam essas informações. Então, vamos procurar buscar em fontes seguras, né? em fontes oficiais. E a Undime tem tentado fazer esse papel de estar divulgando as informações oficiais através do nosso site e das redes sociais da Undime São Paulo. Deixar aqui um abraço a todos os dirigentes municipais do Estado de São Paulo. Nós estamos nessa luta por vocês e eu tenho certeza que logo tudo isso vai passar e nós vamos sair melhores do que nós entramos. Muito obrigada, Carol. Um abraço a todos vocês e sucesso nas próximas webinars aí de vocês. Legal. Obrigado, Marçal. Obrigado pela sua gentileza, prestreza, porque... Tão logo a gente falou com ela alguns dias atrás, ela rapidamente se prontificou e foi muito bacana. Obrigado, realmente, esperamos poder ter você de novo, porque hoje, novamente, a sala cheia. Muita gente falando, Carol, que não pôde entrar, inclusive o Márcio é, é, Márcia falou comigo, a gente vai disponibilizar o link para compartilhar também lá, ele falou no, no portal da Undime São Paulo, fique à vontade, a gente vai é, compartilhar o link depois, tá? Obrigado, Márcia. Bom dia, Obrigada. parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada, Carlos. Carlos, você quer trazer um pouquinho do que vai ser a videoconferência de amanhã? Então, amanhã a gente, rapidinho, né? Atendendo as colocações e as sugestões que vocês fazem, a gente vai falar um pouquinho sobre a alfabetização e é, o, o, os impactos que este momento da Covid agora é, acaba provocando no processo de alfabetização das crianças. Para isso, nós estaremos amanhã aqui contando com a participação da Maria Alice Junqueira, de Almeida. Ela é coordenadora de projetos do Sempec. gentilmente aceita o convite do PVE. Vem aqui e certamente vai ser uma conversa maravilhosa amanhã. Esperamos todos vocês às 10 da manhã. Tá certo, muito obrigada. Um abraço a todas e a todos e até amanhã às 10 horas. Obrigada, Márcia, obrigada, Carlos e até mais. Tchau, tchau, gente. Até. Obrigado, Márcia.